Paraguaíta, música de Horácio Moura. Ô paraguaia, dos cabelos alongados, Eu estou apaixonado, e hoje mesmo vou te ver. De avião, voarei para Assunção. Ao chegar vai ser tão bom, seus carinhos eu vou ter. Falastes para mim em Guarani, juro que eu entendi. Pois o amor é universal. Quem não entende, uma voz doce e maiosa. Deu uma tá Tão bonita e carinhosa. O oh, Paraguai. Jamais eu esqueci onde um eu te conheci No lago de Pacaraí Telefonastes para mim em Guarani Juro que eu entendi Pois o amor é universal A voz doce maiosa deu a Paraguai, tão bonita e carinhosa o Paraguai. Do lago azul Que jamais eu esqueci Um dia eu te conheci No lago de Ipacaraí